nos Estados Unidos, em nosso quinto dia de evento com a CAEP Viagens Técnicas, estamos fazendo uma visita ao escritório central da John Deere. Aqui, neste complexo, o presidente realiza seu trabalho. O local também é aberto ao público para fazer visitas aos maquinários, dos mais modernos e também aqueles que fazem a história da empresa. Em questão da empresa como incentivo, como vocês enxergam uma viagem técnica com roteiros importantes para o agricultor rural? É, nós, temos em, nós somos da região de Maringá, onde nós temos duas empresas. Uma que é uma distribuidora de insumos, chamada Ferrari agato Nós temos também uma indústria de fertilizantes especiais chamada Forte Green. E já há 10 anos, nós trazemos os nossos principais clientes para os Estados Unidos, para esse tipo de viagem técnica. Né? Então, a CAEP está nos apoiando esse ano. E o objetivo principal da viagem é a gente... É, permitir ou é, fazer com que essas pessoas que nos acompanhem possam conhecer um pouco mais sobre as tecnologias que existem nos Estados Unidos, é, nós vamos também participar da feira, então quer dizer, é, e lá, lá como, como é, nós temos dentro da Forte Green também, nós temos fornecedores nossos aqui nos Estados Unidos, então também nós propiciamos a eles conhecer os nossos fornecedores aqui para que eles possam entender melhor é, da onde vêm os produtos né, para que eles possam utilizar em suas propriedades, além de conhecer isso tudo né, e, e, e ver que aqui existem tecnologias, que parte disso pode ser levado para lá né, e, e, enfim, é, melhorar o, o relacionamento e, e, e permitir que eles todos tenham acesso a essas informações. legal nós do Paraná poder estar aqui, né, também de uma cooperativa igual a Cocamar, é, poder conhecer novas tecnologias e, é claro, pegar essa tecnologia que existe aqui nos Estados Unidos e tentar levar para nós para poder colocar em prática lá na nossa região, vamos dizer, conforme as nossas possibilidades. É interessante, legal a gente ver a dificuldade que, que a agricultura encontrou lá no passado com essas máquinas antigas né e poder ver e essas máquinas tão tecnológica e tão avançada em tecnologias né para poder nos ajudar hoje no nosso dia a dia na nossa produtividade a nossa diferença de plantio aqui a gente vê que as plantas são muito bem colocadas muito bem distribuídas e tem algumas adubações diferentes que acho que a gente consegue fazer uma adaptação e levar para o Paraná. A propriedade que eu atendo é uma propriedade na região noroeste do Paraná, então é um solo de arenito, é um solo que consiste em 15 a 20% de argila. É solo difícil manejo, então a gente fez um manejo, uma integração lavoura-pecuária, conseguindo lançar palhada, matéria orgânica, que é o que acontece aqui nos Estados Unidos, que eles têm uma facilidade muito grande em manter a matéria orgânica por causa do inverno, que congela tudo e a matéria orgânica fica por o restante do ano. A gente tenta trazer essa matéria orgânica com a integração lá no Paraná para conseguir altos níveis de produtividade. E assim ter uma adubação verde e um solo que retém mais adubo do que normalmente no arenito, que lixivia quase toda a adubação que a gente vem jogando. Em dois anos consecutivos, a gente chegou na marca de 88 sacas por hectare. É, isso tudo estimulado por um concurso de produtividade que existe dentro da cooperativa e para aumentar o desenvolvimento da, da região, que é uma região de muito... que antigamente não acreditava que podia ter a, a agricultura lá. Era é, forte na pecuária e de 5, 6 anos para cá, está muito forte na agricultura, crescendo a cada ano. Sempre... Sempre é uma satisfação estar aqui porque a gente sempre está buscando procurar, procurar eh, novas, novas alternativas para aplicar na, no dia a dia nosso. E como existe uma constante transformação e evolução nas coisas, é muito importante vir para cá, ir para outros países, eh, sempre buscando novas alternativas, né? nem todas são adaptáveis a nós a nossa situação o Brasil é um país muito complexo né mas é, do ponto de vista aqui é, a gente eu fico contente hoje aqui presente graças aí à colaboração da Forte Green é, Buscando inovação, né? então a gente vê que, que tem muita coisa nova que pode ser adaptada e isso para nós é muito importante. É, eu tenho uma, uma preocupação muito grande porque eu, eu ajudo com informação técnica um grupo grande de engenheiros agrônomos no Brasil. Então eu procuro sempre levar é, fotografias, imagens, é, tratos culturais nas culturas... Explicar o que, que aqui se adapta e para nós não se adapta, a situação deles é, no, no, nos Estados Unidos política, a situação nossa política, a gente faz comparativo. É, no Brasil é, nós estamos aí um pouco atrás dos americanos, mas com as tecnologias que estamos já chegando para nós, nós poderíamos chegar perto do americano, mas não chegar a ganhar do americano. Então, podemos produzir sim perto. Nossas terras são diferenciadas aqui do americano. O americano tem uma possibilidade melhor de, de, de produção. Nossa lá é mais terras mais laváveis, mais mistas, areias. E aqui tem uma terra que tem na terra, não sai da terra. Então a produção aqui são maiores e eles com as tecnologias novas que eles têm, eles conseguem ultrapassar nós com muitas produções.